Essa é a Tayla comendo seu jantar na rua. Sua empanadinha Humilhado. na rua. Empanada. Empanadinha na rua. Nós conseguimos a proeza de se trancar pra fora. Quando você sai, você só precisa bater a porta pra fechar, você não precisa de uma chave. E aí, por conta disso, a gente acabou esquecendo a chave dentro do apartamento. Hoje não foi um dia fácil. A gente foi no Museu de Belas Artes, andamos muito para chegar lá, estava fechado. O passeio hoje é no Museu de Belas Artes de Santiago. Aí a gente decidiu ir na ópera, na verdade a gente comprou ontem, né? Os lugares que a gente comprou, que, eram, que estavam em promoção, eram os piores do mundo, você só enxergava um murinho. E a, gente, a razão pra gente ter se trancado para fora é porque a gente tava muito atrasada E aí a gente passou duas horas sentada, não duas horas não, mas uma hora sentada num degrau de escada Porque era onde dava pra ver mais ou menos o palco E aí por sorte no meio do, da, da, da ópera é, as pessoas acharam que tinha acabado e começaram a ir embora E aí a gente conseguiu um lugar melhor, mas na volta a gente percebeu que se trancou para fora Tá muito frio. E aí, eu liguei pro anfitrião, só que ele não tá aqui, ele tá em Valparaíso, que é na praia. Aí ele ligou pro amigo dele que tem a chave, mas ele só vai chegar aqui daqui é uma hora. Quer dizer, isso há 30 minutos atrás, a gente tá aqui esperando no frio. Tá muito frio. Tá frio pra caralho. aqui na casa de la moneda cada dois dias tem um a troca da guarda né? uma apresentação militar aqui faz essa apresentação fielmente desde 1800 e bolinha foi é bonito e chegou até a emocionar assim eles fazem uma homenagem para o brasil muito bem o turista brasileiro, a gente não passou nenhuma dificuldade. Exato com a mulher do metrô. Teve uma mulher do metrô que ficou meio desesperada, que ela não estava entendendo português. Mas assim, no geral você pede informação na rua, eles são simpáticos. Agora a gente está tá esperando para abrir aqui para a gente conseguir visitar a Casa de la Moneda. Você tem que fazer um, um agendamento pelo site, se você quiser fazer com visita guiada. Uma conhecida nossa falou que você pode entrar tranquilamente se você não quer a visita guiada. Então a gente está esperando para ver. Ok, nada feito. A gente falou com o guardinha aqui. Parece que antigamente podia entrar sem ser a visita guiada, agora não pode mais. Então passa o agendamento com muita antecedência. A gente fez uma semana antes, mas só tinha um ingresso sobrando, então a gente não vai fazer a visita. Mas ele deu uma dica pra gente: que tem um museu aqui perto. A gente sabe que tem alguns museus, eu não sei qual museu você disse, É, tem um mas museu aqui é... atrás, a gente tá indo ver. Mas mais uma vez, o Gordinho foi muito Sim. simpático, Ele falou que do lado direito aqui dessas, dessa fontezinha, no subterrâneo tem um. O museu, olha lá, onde as pessoas estão descendo Centro Cultural De La Moneda Se não, o não corre, já? Nem Onde estamos, Tayla? No mercado municipal de Santiago. O é? que, que tem aqui? Coisas. Comidas? Provavelmente. Vamos encontrar. Sim, esperamos eu estou com fome o cheirinho de peixe pescado de melhor na melhor parte hã? entramos na melhor parte do mercado 4,8 cents, merluza congregada. Eu sei se paraná e hoje estamos na foto com a centolha. Esse é o famoso. Ah. Para mim, especialidade: salmão brilhado com creme de camarões, massa rosa ou purinho de letrado. Céu! É bem apimentado isso aqui. Muito Muy caliente. Hum. Hum. Gostoso? É, Honesto. Que... dei bem. O que, que é esse prato? É um leveneta, que é um pescado dentinho, típico aqui no Chile, com molho margarita. Gente, olha só que lindo meu novo amigo Não lembro o nome dele Mas a irmãzinha dele chama Shakira Ele vive aqui no, no restaurante Não sei se ele vai pra casa tal, Mas imaginando, Tá bom pra ele, né? Um lugar cheio de peixe No Museu. Como é que chama aqui? História Natural. Não é na História Natural. <risos> que é, então? Museu Nacional? Isso, estamos no Museu Nacional, que fica aqui em Praça das Armas e ele é de graça. Isso é bom. Andar lemos coisas de graça. É. E aí, porque é feriado amanhã. Não, é feriado domingo e segunda, hoje é sexta, e o Museu de Belas Artes já está fechado. Decepcionante. Então. A gente veio conhecer é e se